Gênesis capítulo 22 eu vou ler do verso 1 ao verso de número 14 Depois destas coisas, Deus colocou Abraão numa prova e disse, a Abraão, e ele respondeu, eis-me aqui? Então Deus disse, tome o seu filho, único filho, Isaac, a quem amas. Vá para a região do Moriá, sacrifique Isaac como holocausto num dos montes que eu vou te mostrar. Na manhã seguinte, ou pela madrugada, Abraão levantou-se, preparou o jumento, Levou consigo dois de seus servos, levou também Isaac, seu filho. Depois de cortar a lenha para o holocausto, partiu em direção ao lugar que Deus lhe havia indicado. No terceiro dia, qual dia era? Quantos dias Abraão gastava de sua casa até Moriá? Três dias. Abraão olhou e viu o lugar de longe e disse a seus servos, fiquem aqui com o jumento, eu e o rapaz iremos até lá. Nós vamos adorar e nós voltaremos. Abraão pegou a lenha para o holocausto, colocou nos ombros do seu filho Isaac, ele mesmo levou as brasas para o fogo, o cutelo ou a faca. Caminharam os dois juntos e Isaac disse ao seu pai, meu pai, sim, meu filho, respondeu Abraão. Isaac perguntou, as brasas, a lenha estão aqui, mas onde está o? O? Diga comigo, o cordeiro. Mais uma vez, um, dois, três... O cordeiro para o holocausto. Então Abraão deu, respondeu, Deus mesmo há de prover o que, gente? Diga mais uma vez, o cordeiro. Para o holocausto, meu filho, os dois continuaram a caminhar juntos. Quando chegaram ao lugar que Deus lhe havia indicado, Abraão construiu um altar sobre ele, arrumou a lenha, amarrou Isaac, seu filho, colocou -o sobre o altar em cima da lenha, então estendeu a mão, pegou a faca para sacrificar o seu filho, mas o anjo do Senhor o chamou desde o céu. Abraão, Abraão, eis-me aqui, respondeu ele. Não toque no rapaz, disse o anjo. Não lhe faça nada. Agora sei que você teme a Deus, porque não me negasse o teu filho, o teu único filho. Abraão ergueu os olhos e viu o cordeiro. O cordeiro. É isso que está escrito aí? Mas não, então é o que vocês estão falando. O que, é que está escrito aí? Um carneiro. Cadê o cordeiro? Deus vai providenciar o cordeiro. Quando Abraão olha, tem... Um carneiro. Hum. Preso pelos chifres no arbusto, foi lá pegá-lo, sacrificou como local, seu lugar do seu filho. Abraão deu o nome daquele lugar, Jeová, Jeiré. O Senhor proverá. Por isso, até o dia de hoje se diz, no monte do Senhor, se proverá. A primeira frase que eu li... No verso de número 1 um, diz assim, depois dessas coisas, ou passado algum tempo? Se todas as vezes que você ler na Bíblia Sagrada a frase, depois destas coisas, a primeira pergunta que vem ao seu coração é, que coisas? Então eu quero falar na primeira parte da minha mensagem, essas coisas, que coisas são essas e depois eu vou entrar na segunda parte da minha mensagem, que é a Gênesis 22. Eu não quero de forma alguma fazer aqui uma exegese desse texto. Até porque eu nem sei o que é exegese. Mas eu quero compartilhar com você algumas verdades profundas e interessantes que vão servir de respostas para o seu coração. Depois destas coisas, me pergunte, que coisas? Abraão tinha 75 anos de idade quando Deus o chamou. Ele não é um garoto de 20, 21 anos com o um passaporte na mão, lá na embaixada americana, desesperado atrás de um visto, porque ele tem um sonho. Eu tenho 21 anos e eu preciso mudar de país. Eu quero muito. A minha obsessão é viver uma aventura. Um homem aos 75 anos de idade. O último, lista, o último item da lista é o quê? É mudar, você pode ter certeza. Não sei se você é assim, eu odeio mudança. Eu não gosto de mudar de lugar. Mudar nem de quarto, nem de apartamento. E Deus me deu o privilégio de morar três anos fora do Brasil. Quem já foi imigrante, não estou falando turista, esquece turista. Estou falando imigrante. Quem já morou em outro lugar sabe o quão doloroso é a adaptação. Abraão tem 75 anos, nunca viu Deus, nunca ouviu Deus, não sabe quem é Deus. Deus fala uma vez e ele ó obedece, a voz que você ouve determina o destino que você alcança, a voz que você ouve determina o milagre que você recebe, Abraão obedece, o texto vai nos dizer que ele sai de Ur dos Caldeus e segue até um lugar chamado Arã, de Arã ele segue até Canaã, então primeiro 960 quilômetros, depois cerca de 640 quilômetros a pé, foram meses e meses e meses e meses andando e andando com toda a sua equipe, obedecendo o chamado de Deus. Deus fala para Abraão inúmeras promessas, nós conhecemos a história de Abraão Abraão, pai da fé, o pai das três maiores religiões do mundo, islamismo, cristianismo, judaísmo Abraão é tão importante nas sagradas escrituras que um dia Jesus deu um nome para o céu Jesus deu um nome, vou dar um nome para o lugar de onde eu vi, eu vou dar um nome para o céu Vou chamar de seio de Abraão Abraão é o pai da fé, o homem dos altares, é um cara extraordinário. Abraão recebe de Deus inúmeras promessas. Em ti serão benditas as famílias da terra. Quem te abençoasse era abençoado, quem te amaldiçoasse era amaldiçoado. Olha as estrelas dos céus, grãos de areia do mar, Abraão. E aí Deus faz inúmeras promessas. Mas deixa eu resumir. Deus diz, Abraão, eu vou te dar uma nova terra e um novo povo. Eu vou te dar uma nova terra e um novo povo. Para eu te dar uma nova terra, você tem que deixar esta terra. Para eu te dar uma nova terra, você tem que deixar esta terra. Nem sempre, mas em algumas vezes, para que Deus faça algo novo na nossa vida, podem acontecer mudanças geográficas. Aconteceu com Israel, aconteceu com José, aconteceu com Abraão. Existem lugares que Deus não gostaria mais que você estivesse. Existem ambientes que Deus gostaria ou que Ele quer que você não esteja mais. Ele quer que você se arranque, que você saia de lugares que Deus não quer que você esteja mais. Talvez Deus esteja está promovendo na sua vida alguma mudança e nós nos acomodamos, nós nos sentimos confortáveis em estar em alguns lugares que Deus não gostaria que mais nós estivéssemos. Grave isso se você estiver escrevendo a note, o pior fracasso é você fazer sucesso onde Deus não te colocou. O pior fracasso é você fazer sucesso onde Deus não quer que você esteja. Deus disse a Abraão, você quer uma nova terra? Então deixe essa. Esta é uma terra promíscua, uma terra de idolatria, uma terra de prostituição, uma terra de Muitos deuses, uma terra de mentalidade religiosa, pequena, mentalidade medíocre, mentalidade rasteira. Eu preciso que vocês. Expanda sua mente, veja novos horizontes, enxergue novos lugares. Abraão, saia deste lugar. Tem lugares que Deus não gostaria que você estivesse mais. Anote, os lugares que você frequenta revelam o que você procura. Os lugares que você frequenta revelam o que você procura. Inclusive, não só lugares físicos, como lugares virtuais. A Bíblia vai me dizer que Davi estava no palácio na época em que os reis deveriam estar aonde? Na guerra. O texto diz assim, era a época dos reis estarem à guerra Davi estava na sacada, no palácio, vendo Abete De Betseba, Abete, tomar banho Como não cair se eu estou no lugar aonde Deus não quer que eu esteja? E a Bíblia diz que ele estava passeando é o ócio improdutivo, em tempo de estar na guerra, gerando, produzindo, em cima, olhando para uma mulher nua tomar banho. É como se Deus gritasse, sai daí! Mudança de ambiente. Deus disse, Abraão, sai da tua terra, porque eu vou te dar uma outra terra que manda leite e mel. segundo a ordem de Deus para Abraão, Abraão, eu não quero que você deixe apenas a terra, eu quero que você deixe pessoas. A palavra parentela lá não é só pessoas consanguíneas. quer dizer patrícios, pessoas com as quais você convive. Nem todo mundo Deus quer que você se relacione no nível de aliança. Deus disse, mude as pessoas, sai desse ambiente, troque de relacionamentos. Deus não queria que Abraão permanecesse com aquelas pessoas. Duas pessoas em especial, Abraão levou teimando contra Deus. O pai que Deus matou em Arã, disse assim, e morreu terá. Porque tem gente que morre na sua vida, você precisa parar de reclamar de quem Deus tira e começar a celebrar quem chega. Tem gente que não é perda, é livramento, foi Deus quem retirou. A gente precisa começar a parar de reclamar de algumas pessoas que estão indo embora. Nem todo mundo vai ficar na sua vida, nem todo mundo contribui com o seu propósito. Ele levou o pai que morreu, levou o Ló que deu a maior confusão, Deus disse, deixe. Mas nós nos apegamos a lugares, nos apegamos a pessoas que fazem parte de um momento, de um ciclo. E em outro tempo elas não vão mais fazer parte daquele momento, não é a acepção de pessoas, é a seleção por propósito. Abra a Bíblia Sagrada que você vai perceber que Jesus amava a multidão, Jesus amou a multidão, Jesus morreu pela multidão, Jesus partiu pão para a multidão, Jesus fez milagre para a multidão, Jesus era apaixonado, amava, amava ao ponto ele morreu pela multidão, mas ele só selecionou 12. Para andar com Ele, para ficar com Ele, para comer com Ele, para dormir com Ele. E quando ele ia orar, ou estava em alguns lugares, como na Transfiguração, na Casa de Jairo não eram doze, eram só três. E para deitar aqui, quem ouve o seu coração? amar as pessoas, servir as pessoas, não significa carregá-las, levar com você, as alianças que você faz me revela onde você vai chegar, grave isso, é impossível andar de mãos dadas em direção contrária, Abraão tem que deixar a terra e deixar o povo, deixar o que? A terra e o povo, Deus disse: da tua semente, Abraão, eu vou te dar um novo povo, mas eu vou te dar uma coisa maravilhosa: uma terra que mana leite e mel. Diga comigo assim: a terra manaria o quê? O quê? Quando ele chega, diz assim: houve fome na terra. Pode ler na Bíblia. Quando ele chega na terra de mana que manda leite e mel, tem que Houve o quê? Fome. Já aconteceu com você de você estar vivendo o contrário do que Deus te prometeu? Porque Deus só te revela o destino, Ele não conta o processo. Porque se Deus te contasse o processo, você já tinha sumido. Nem Ui, nem A terra, mano, é leite meu. Fui. Fome. Eu fui pregar no interior de Goiás. E eu me lembro direitinho que eu estava ministrando. Deus me deu uma palavra profética para uma mulher que estava lá. Eu tenho tanto medo de falar essas coisas. Eu fico pensando, esse negócio é da carne, eu estou empolgado. O povo estava chorando, não vou falar, não tem nada a ver, não vou falar. O Espírito Santo disse, se você não falar, eu te mato. Eu falei, querida, deixa eu palavra palavra eu tenho a palavra de Deus para a sua vida? Ele não falou isso não, mas quase que eu entendi. Ele falou, se você veio para ser instrumento, ele não está servindo então. <risos> assim diz o Senhor, seu marido vai compartilhar comigo o mesmo altar pregando a palavra. Ela caiu de joelhos. Eu não sabia, o marido dela estava desviadaço da igreja. O cara tinha sido obreiro, estava desviado e tal, e a igreja explodiu. Falou, Deus me usando aí, aí chupa satanás, aí ó, tá vendo? foi envergonhado e eu fui embora uma semana depois, pastor Eduardo de Bom Jesus de Goiás chegou em Goiânia e disse, Marcos, bora almoçar, cheguei aqui e tal aí fui almoçar com ele e falou, rapaz, lembra aquela irmã que você profetizou sobre o marido dela? que detalhe, tá? lembro, pois é rapaz, segunda-feira o marido dela arrumou as malas e foi embora de casa Sabe o que eu respondi? Falei, moço, tá quente em Goiânia, hein? Caloramos. Eu mudei de assunto. Um ano depois, eu fui pregar na igreja. Quando eu cheguei um ano depois da igreja, eu tô pregando a irmãzinha lá atrás. Meu Deus. Terminou o culto, ela se aproximou. O senhor lembra de mim? Eu só pensei. Falei, é... Infelizmente, eu lembro. Pastor, meu marido, na segunda-feira, depois do domingo, o senhor profetizou, ele foi embora de casa. Pastor, seis meses, seis meses. Seis meses depois, era madrugada, o sol não tinha nem nascido ainda, pastor. Bateu na porta de casa, acordei assustada, de madrugada. E ele chamou pelo nome, reconhecia a voz, eu abri, ele estava sentado no chão. Chorava igual uma criança. Pastor, Deus levou esse homem por seis meses. Ele foi quebrado, amassado, moído, forjado, tratado. Pastor, primeira coisa que ele falou para mim, me leva na casa do pastor eu preciso desesperadamente voltar para Jesus Aí ela falou assim, pastor esse homem nunca mais saiu de casa nunca mais foi ignorante comigo me trata como uma rainha voltou para a igreja, voltou para Jesus cuida dos filhos, virou um excelente provedor parou de beber, parou de fumar está servo do Senhor e o pastor da nossa igreja o senhor não é de ver que hoje de manhã o pastor não deu oportunidade para ele pregar ele pregou de manhã e o senhor pregou à noite porque Deus não é homem para que é minta nem filho do homem para que se arrependa. Se Deus disser. Agora, quando Abraão chega na terra, a terra manda leite e? Houve fome. Sabe o que ele fez? O que todo mundo faz? Desceu para o Egito. Todos nós que estudamos as Sagradas Escrituras, a gente sabe que descer ao Egito representa voltar a um estado de onde Deus não gostaria que nós voltássemos. Ele não quer que a gente esteja lá mais esse desejo de voltar ao Egito que brotou no coração de Abraão e ele executa isso, ele vai ao Egito lembra-se que na história do filho dele, Isaac Isaac intentou descer ao Egito e Deus não deixou também por causa de uma fome mas a própria nação de Israel depois de já haver sido liberta do Egito e estar caminhando no deserto, desejou voltar você conhece alguém que já começou a ler um livro e parou? Você conhece alguém que já começou um curso e parou? Você conhece alguém que já começou academia e parou? Primeiro mês. Partiu fitness. Um mês depois, só foto de comida no Instagram. assim que Moisés atravessa o Mar Vermelho, ele descobre que não foi difícil tirar o povo do Egito. O difícil foi tirar o Egito do povo. Tirar o povo do Egito é simples. Tirar o povo do Egito foi um milagre. Agora, tirar o Egito do povo, aí foi um processo. Eles viveram milagres incríveis. Primeiro que uma nuvem, uma nuvem os cobria durante o dia Era uma nuvem pequenininha, nada demais, coisa simples para cobrir 3 milhões de pessoas, nada demais 40 anos Cuidava, protegia, guiava À noite uma coluna de fogo Isso é milagre, diga milagre A Bíblia diz também que caiu o maná do céu quem guardou o maná apodreceu Porque Deus estava ensinando o povo O pão nosso de cada dia Tirar os olhos da provisão e olhar para o provedor Milagres A água de mara que era amarga ficou doce Quando eles enjoaram do maná Deus mandou pássaros, cordonizes E haja passarinho para alimentar 3 milhões de crente É muito passarinho Diga milagre Todo dia tinha milagre eles acordavam e dormiam com milagres, milagres A Bíblia diz que as roupas envelheciam, as sandálias não envelheciam, aliás, cresciam no pé Eu concordo que as mulheres ficaram todas chateadas 40 anos, toda festa, a mesma sandália, toda festa, a mesma sandália, toda festa Já estava irritando Diga milagre Aí Moisés começou a ouvir um burburinho Moisés disse, pergunte o povo o que é, queremos voltar ao Egito. Moisés disse, mas não é possível, reúne os líderes de tribo, fala para mim, tem que ter uma explicação óbvia. Acabamos de ser libertos da escravidão, saímos do Egito, agora vamos viver um tempo novo, mentalidade nova, deixar de ser escravo, viver um novo, o que eles querem? Resposta. Queremos voltar para o Egito para comer pepino e cebola. Só Deus gosta de crente. Que ódio. Por isso que Moisés, que é o mais manso, disse, mata tudo, mata eles, mata eu, mata com tudo, acaba com tudo. Que miséria. Que ódio você já olhou no mapa? o Egito e Israel só tem uma fronteira é a mesma terra é no mesmo lugar quer dizer que o que nasce no Egito também deveria nascer hein? e é verdade quem já foi no Egito e no Israel sabe que é a mesma coisa só que a Bíblia todas as vezes que cita frutos do Egito só cita frutos que nascem no chão pepino alho cebola e melão. Você não acha um fruto desse em Israel? Todas as vezes que a Bíblia cita frutos de Israel são frutos que nascem no alto. Uva, dâmbara, maçã, romã. Sabe o que Deus está dizendo? Para de pensar pequeno para de pensar rasteiro, para de tentar voltar a um lugar de onde Deus já te tirou, Deus não nos chamou para coisas rasteiras e pequenas, Deus está dizendo, nós temos um destino, pense grande, sonhe grande, imagine grande, seu Deus é grande, é para cima, é para frente, é para Israel, não volte atrás, assim diz o Senhor, pense grande, sonhe grande, porque o seu Deus é um Deus grande. A Bíblia diz que Abraão desce ao Egito, diga Egito. Ele ficou um tempo lá, e aí eu não vou entrar nesse mérito, porque tem tanta história lá. Mas a Bíblia também diz que depois ouviu-se falar que aonde Abraão ia morar, na terra que Deus deu, agora sim, voltou a manar leite e mel. Ele volta. Só que ele leva do Egito uma moça, uma escrava que ele comprou lá do Egito. Ele leva ela para junto com a sua família, e os, todos eles voltam agora para Canaã. Abraão começa a viver um tempo novo, porque Deus deu para ele a terra que tanto ele amava, tanto ele esperava. Deus cumpre a primeira promessa, falta a outra, que é o filho. Ele tenta apresentar Eliezer, e aí a história é longa, tantas vezes Abraão insiste nisso, Deus continua falando com ele, até que Sara, que representa eu e você, a geração da pressa, Sara chamava, onde tive uma ideia para a gente ajudar Deus a resolver o problema dele e o nosso. Essa é a geração do micro-ondas. É a... Você conhece alguém que leva um carro num lava devagar? Um dia eu fui numa igreja e o cara falou assim, vou contar até três o milagre vai chegar. Eu falei, Eeeh. até três. E ele não pregava igual eu, não, ele pregava igual gente grande. Pôs a mão aqui, ó. Meu Deus! Porque tem uns irmãos que você tá conversando com ele, ele tá de boa. Ele pega o microfone e você parece que é Bem 10! Aí ele contou: um! Dois! Aí ele falou, três! eu fiquei imaginando Deus no céu, gente que hora que eu desço no 1, um, no 2, no 3 gente não é a terra que manda no céu é o céu que manda na terra se Deus fizer ele é Deus se ele não fizer ele é Deus aprenda a esperar o tempo de Deus Sara chamou Abraão e disse eu tive uma ideia, olha para mim a gente sempre tem ideias brilhantes para atravessar o processo. Entre a promessa de Deus e o cumprimento dela tem uma ponte chamada tempo. Ninguém quer esperar. Deus nunca te dará uma bênção que você não consegue suportar. O que mata o ministério de muita gente é a ansiedade. A Bíblia diz que a herança recebida antes do tempo, ela não é bênção, é maldição. O exemplo está lá no Filho Pródigo. Deus nunca vai te dar uma bênção que você não consegue suportar Espera, eu sei que Sara já havia esperado muito, muito, muito Ela já estava com 80, Abraão com 90 quase E nada, e aí ela teve uma ideia Ela disse, Abraão, eu tive uma ideia Na nossa cultura, pelo código de Amurabi Se você tiver um filho com uma escrava, o filho é nosso então você vai se deitar com uma escrava, vai nascer um filho e aí ele é nosso. Cumprimos a promessa de Deus. Aleluia. Ainda fala em língua lá hum. e Abraão diz como é que é? Mandou um WhatsApp. Agar, entra na sala. Lá vem ela. 19 anos. Cabelo aqui. Ó. Salto alto. Lá na Palestina, Miss Deserto, entra ela Abraão deu uma olhada em Sara com 80 Deu uma olhada em Agar, uns 19, 20, morena, egípcia Aquele rosto fininho, narizinho assim Olhou para Sara Porque eu te amo eu vou enfrentar essa luta aí. Vocês estão rindo? Vocês sabiam que muitas mulheres expõem os próprios maridos? Irmã, deixa eu te falar uma coisa. Não coloque na vitrine o que não está à venda. Para de expor o seu cônjuge. Eu vou ler um texto só de Apocalipse para as irmãs. Guarda o que tens. Para que ninguém roube o teu coroa. É seu... Olhe para mim. Vai nascer o primeiro filho de Abraão. Alguém se lembra como é que se chamava o primeiro filho de Abraão? Ismael. Ismael. Ismael nasce o Ismael. Ismael é gerado do ventre de Abraão. Ismael tá em casa, nasceu. Agar tá feliz, tem o um filho do patrão. Ela é barriga de aluguel, está envolvida no processo. Ao invés de Deus aparecer e dizer vou acabar com isso tudo, vocês são da minha vida, eu cansei. Deus disse, cadê Sara, Abraão? Tá na tenda? Manda vir aqui. Ah. Vamos lá, tem que explicar de novo. Devagar, papai vai falar devagar, vê se você entende. O troço, coisinha de Jesus. Vai nascer de você. Diz que ela riu. Quando nasce, Deus manda pôr o nome de Isaac, que no hebraico significa sorriso. Você riu de Deus, agora ele vai rir de você. Vai nascer de você. Ela disse, como? Mãe, que ela tudo tem que explicar tudo de novo, tudo de novo, tudo de novo, tudo de novo. Ela vai engravidar aos 90. Você conhece alguma mulher de 90 anos que ficou grávida? Além de ser estéreo, a Bíblia diz que trompa, útero e ovário morreram. Ela não tem mais glândulas mamárias. Ela não tem 50 anos e por causa da menopausa, uma ebulição hormonal. Pá, não! 90 e Abraão tem 100 e o Amado aí com 50 tem irmã, o pai me revela ó, Deus baixou um banner, está escrito assim que tem irmã aqui, que tá igual a Ezequiel no Vale de Ossos Secos orando, para ver se o exército se levanta ó, ó, quem entendeu, entendeu, quem não entendeu, deixa aqui você tem noção de uma mulher de 90 anos grávida? 90 anos imagina ela no dia do culto Abraão reuniu a tenda da congregação culto. vamos ver uma Sara dar um testemunho ela sobe 90 e é 90, 90 não é 90 lá de Gênesis que o povo vivia até 500 mil não é 90, 90 a paz do Senhor Quero dar um testemunho. Eu estou grato. Eu queria ver a cara dos irmãos olhando para Abraão. Hum. Abraão disse, entra no meu Instagram, arrasta para cima. Você tem noção que uma mulher de 90 anos vai dar à luz parto normal e vai amamentar? Que loucura, é o absurdo dos absurdos, e mais absurdo ainda, é que Deus olha para um homem que diz assim, você vai ser pai de uma grande? E a mulher dele era estéreo, aí vem Isaac e Deus diz, eu vou repetir para você o que eu disse para o seu pai, segura essa, vai, toma, receba, você vai ser pai de uma grande nação, e a mulher de Isaac é? E você esperando Deus trabalhar na lógica no seu método, seu jeitinho, um mais um, é. aí vem Jacó, Deus olha, Jacó, deixa eu te falar uma coisa, você, eu disse para Abraão, eu disse para Jacó, deixa eu te repetir, Enfim na sua cabeça, você vai ser pai de uma grande nação, mas a mulher de Jacó era, eu gosto disso, Deus escolhe três mulheres estéreis para serem as mães ou a mãe da maior nação da história, escute, levante sua mão, deixa eu profetizar, Assim diz o Senhor, independente das suas debilidades, das suas fraquezas, da sua incapacidade, o Espírito Santo de Deus em 2022 ainda vai fazer você gerar o extraordinário, porque se Deus prometeu, Ele vai cumprir. Nasce o segundo filho de Abraão, como é que ele chama? Ah, tá lá o Isaac. Isaac deve ter gastado uns cinco anos para poder andar, que nem descia ele do colo. Apesar de que Sara, nessa idade, para amamentar, não precisava pegar ele no colo. Vocês são mal demais. Vocês... Acho que é pecado. <risos> Gente, por que vocês são assim? <risos> Nasce o Isaac. Isaac vai querer... E acontece o um negócio na casa de Abraão que não acontece na casa de ninguém. O irmão mais velho começa batendo no menor. Isso é tão raro... Eu fico imaginando o Isaac, se ele, se ele nascesse hoje, chamaria Enzo, lógico. Eu fico imaginando aquele menino que, é, o Ismael mais esperto, mais velho, tá da casa, aquela tipo, um perfil diferente. E aí tá o um menino, vai crescendo, de repente, Isaac vai passando, Ismael põe o pé. Aí, quem ficou revoltada foi Sara. Porque Ismael é filho de Abraão. Sabe o que, que ele é de Sara? Nada. Sara chega e Abraão, põe o dedo e rixe no nariz dele Eu quero que essa mulherzinha Com esse menino Suma Mas não foi ela que trouxe? É que Deus apaga pecados Ele não apaga consequências Aquilo que o homem planta Imagina comigo Abraão vai orar Senhor o que eu faço, o menino, é Ismael para o deserto, Deus disse, eu te prometi que a sua descendência seria forte, numerosa e poderosa, diga poderosa, Ismael, pai dos muçulmanos, dono das maiores companhias aéreas do planeta, dono do petróleo do planeta, dono dos bancos, Donos dos times de futebol invadiram a Europa, cresceram, prosperaram. Há uma palavra de Deus para Abraão. Por isso que Deus fala pouco. Porque se Ele falar. Aí Deus disse, o que, é que eu faço? Abraão, libera. Eu fico imaginando a confusão dentro de casa A garça indo chorando Um odre com água e pães Notícia no jornal Patrão rico Abusa de empregado e manda embora sem herança H chorando, Ismael desesperado, Isaac com a cara de besta, Sara com o dedo em riche, tá está uma confusão, se você tem vontade de conhecer o pai da fé, se você tem vontade de conhecer o homem de Deus, se você tem vontade de conhecer o cara mais extraordinário do Antigo Testamento, hoje não é dia de ir na casa dele, a casa de Abraão caiu. Porque toda casa tem confusão. Toda família tem B.O. Se você entrou aqui e falou, pastora minha casa, não tem confusão. Levanta a mão que eu vou orar para o CT. Cadê você? Pra você ficar normal, igual nós tudo. Falei para minha mulher essa semana, me perdoa porque eu estou chato. Ela disse, você não está chato. Ela disse, os muçulmanos têm os chiitas, aqui em casa eu tenho os chatos. <risos> Abraão fica com quem agora? Com Isaac, o segundo filho. Você tem noção de que Abraão é tão próspero, tão rico, ele nem trabalha mais. O que é que ele faz? Ele fica por conta. Você tem noção? O menino nasceu dele. Mas uma mulher estéreo é o milagre dos milagres. Esse menino, ele não cai no chão. Ele toma banho em água mineral ele vai crescendo, Abraão ensina ele a ordenhar as cabras, a montar no camelo, talvez a construir altares, Abraão vive por conta, desde os 100 anos de idade, 100 anos, 101, 2, 3, e vai crescendo, crescendo, crescendo, estudiosos acreditam que agora ele vai completar 12 anos, 13 anos, eu vou arredondar para 15 para ficar uma, uma, uma data correta, se Abraão tinha 75, Isaac nasceu, ele tinha 100. Se agora Isaac tem 15, Abraão tem 115, passaram-se 40 anos, diga 40. 40 anos de promessa, 40 anos de milagre, 40 anos de história, 40 anos ouvindo Deus, 40 anos andando com Deus. 40 anos de sucesso, depois destas coisas, tem uma vírgula no texto. Precisamos deixar aquela utopia... Esta crentice gospel de que Agora é só a vitória, agora é só a vitória A vida cristã não é uma sala VIP com ar-condicionado É muito mais um campo de batalhas do que um parque de diversões Depois de tudo isso Deus olhou e disse, Abraão Eis-me aqui, tem um desafio Abraão disse, desafio, para Deus Depois de 40 anos, manda ó é é time Pega seu filho Isaac Caminha três dias, vai morar. Sobe lá Amarra ele na lenha com cordas Pega esse cutelo, deixa bem afiado Porque você vai cortar aqui ó. Ele vai gritar Estribuchar Sangrar na sua frente Pedindo misericórdia Até morrer Depois que ele morrer, você pega o cutelo e vai aqui, ó e vai partir ele até embaixo, retira as entranhas, porque essas partes não podem fazer parte do sacrifício. Aí depois você pica ele em pedacinhos e põe fogo para mim. Foi claro com relação ao sacrifício? Qual a resposta de Abraão? A melhor resposta para uma provação é o silêncio. Porque na hora da dor, na hora do eu, é dor, é dor, em silêncio você se torna um adorador. Se você começar a falar demais, você vai se tornar um murmurador. Vai, Abraão! E ele vai caminhar três dias em silêncio. Para eu finalizar aqui. Primeira verdade que eu aprendo em Gênesis 22. Aprenda isso. Reconheça que as provas vêm de Deus. Nem tudo de ruim que acontece na sua vida é o diabo. Para de demonizar as coisas. O texto diz assim, e foi Deus quem colocou Abraão numa prova E não adianta, eu rejeito prova, eu repreendo Moriá, sai sacrifício Eu vou jogar fora o cutelo, não resolve Porque é pedagógico, tem um processo e eu preciso vivê-lo de maneira intensa Ninguém amadurece sorrindo Ourive extrato o ouro do fogo o Oleiro amassando o Barro não dá para viver levemente suavemente sem embate sem crise sem provações e alcançar o propósito de Deus não dá Não adianta eu dizer, sai, prova, eu não quero essa prova, imagina Sadraque, Mesaque, Abednego, em nome de Jesus, apaga o fogo, some fogo, sai fogo, não dá. Grave isso, Deus não é teólogo, Deus é pedagogo, se Ele permitiu, porque quer te ensinar. Na escola você estuda as lições e faz a prova. Com Deus é diferente, Ele te põe na prova para você aprender as lições. Quando Deus não muda as circunstâncias, Ele está usando as circunstâncias para mudar você. Não adianta fugir, vem de Deus. Segunda verdade, primeiro está no verso, primeiro aí, toda prova vem de Deus. Segundo, ofereça o melhor para Deus. Ofereça o quê? O melhor. Abraão, eu quero Isaac! E aí Deus diz quatro detalhes, quero teu filho, filho único, quem ama, Isaac. Por que, que Deus diz os quatro detalhes? Porque se Deus fala assim: Abraão, mata seu filho, Abraão vai lá no deserto buscar Ismael. Sabe por que você riu? Porque você também é assim. E se for brasileiro, <risos> ele vai ajeitando, ele vai organizando. Já que eu falei de Sadraque, Mesaque e Abednego, interessante que os três ficaram em pé, lembra? Eu tenho certeza que teve gente lá que não ficou em pé e nem ajoelhou No meio de todo mundo ele só agachou pronto. Quero ver Quem olha, acha que eu estou ajoelhado Deus olha e vê que eu não estou ajoelhado, eu estou safo Gente neutra Abraão, eu quero Isaac, o melhor E o que me marca no texto, eu quero o teu filho Único Pergunto pergunto casa de Zadok. Isaac é o único filho de Abraão? Para Deus é. Quando Deus chama Isaac de único, ele está lembrando, entre eu e você, só tem um. Na nossa aliança, um. Na promessa, um. Sabe o que Deus está dizendo? Seus erros do passado. Não vão impedir meu projeto na sua vida. A minha aliança está de pé. Porque se você for infiel, Deus permanece... Deus quer o melhor. Eu quero Isaac, me dá ele. Quando Abraão está trêmulo, suando com o cutelo, que ele vai matar, Deus diz: Não! O cérebro de Abraão. Vai... um. Espera aí. O senhor não mandou matar? Mandei. O senhor não quer? Nunca quis. Quando Deus pede Isaac, Deus não quer Isaac. Deus quer Abraão. Deus não quer seu talento, Ele quer você. Ele nunca procurou adoração, Ele quer o adorador. Reconheça que a prova vem de Deus. Ofereça o melhor para Deus. Terceiro, obedeça a vontade de Deus. Diga comigo, obedeça. A palavra muriá no hebraico significa um lugar que Deus revelou. Eu não entendo nada de hebraico, Eu vi no Google, anotei e falei, vou falar lá hoje. Mas não é qualquer lugar. A obediência pavimenta o caminho do milagre. Abraão está ouvindo e obedecendo Deus desde os seus 75 anos. Ele continua ouvindo Deus, seguindo Deus, obedecendo Deus, porque a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. E ela nem sempre é aquilo que eu gostaria. Deixa eu falar uma coisa aqui. A maioria de vocês aqui, ó, quando Deus disse, vem, vai, o que, que você fez? Correu. Porque talvez o primeiro sinal do chamado de Deus à vida de alguém seja a fuga. Fugiu. Pode ir. Vai viver a sua vidinha pequenina, medíocre, rasteira, não adianta. Eu aprendo como Abraão, que eu peço, Preciso ouvir a voz e obedecer Se Abraão ouve a voz e obedece, leva o garoto Quando o garoto está para ser sacrificado Deus diz de novo, Abraão, não! Se ele tivesse parado de ouvir a voz de Deus, tinha matado o menino Tem muita gente matando o ministério Matando o propósito, matando os frutos Porque parou de ouvir a voz de Deus Deus continua falando Ele já mudou a direção Ele já deu outro destino ele já tem algo novo e você ainda está preso na palavra que ele disse Lá atrás Obedeça a vontade de Deus Ouça Deus Deus está gritando aqui desde ontem falando a alma e ao coração de alguém, não seja de dura cerviz, quebranta a alma ou coração deixa ele guiar seu ministério seu destino, não adianta correr, não adianta fugir não adianta se esconder porque se você descer ao mais profundo abismo, ele estará lá, se você tomar as asas da alva e subir o mais alto, ele estará lá Deus nesta conferência ele te encontrou para te dizer, eu tenho um plano e um propósito, e esse ano eu vou cumprir algo grande na sua vida. Uh! Esse que chegou ao pé, deixou o jumento aqui, da outra mensagem, esse negócio desse jumento, deixa quieto. Aí ele falou assim, para os moços. Vocês vão ficar aqui? Eu vou subir e moriar. Verso 5. Eu e o rapaz iremos. Plural. Adoraremos, plural. E voltaremos. Como voltaremos se ele vai matar o moço? Hebreus diz que ele creu contra a esperança Não há nenhum registro de ressurreição até aqui Abraão não sabe como, ele só sabe de uma coisa Mata o menino e volta com ele vivo, como? Não sei Fé é isso, você põe o pé e depois Deus põe o chão Você só faz Ele profetizou o próprio milagre ele olha para a maldição e vê bênção, ele olha para a morte e vê vida, ele olha para a tragédia e vê milagre, tem gente que não crê e sem fé é impossível, não é o tamanho da sua fé, em quem ela está depositada? Lá em Goiás o cara foi fazer uma viagem de 100 quilômetros, era madrugada, a gasolina acabou no meio do caminho. Ele sem gasolina de madrugada começou a orar, Senhor, coloca a gasolina nesse carro, eu tô com medo. Jesus amado, no meio do mato, sozinho aqui, Senhor, Senhor, Senhor, Senhor, não, eu creio, eu creio, eu creio, eu creio, o Senhor vai colocar a gasolina, eu creio, eu creio, eu creio. Aí quando ele parou de orar que ele ligou assim, a, a, a, o, o negócio lá do tanque foi assim, ele bateu a mão na testa e falou, não acredito. Bem-aventurados que não viram e creram, o cara está vindo e não acredita. Pede mim. Abraão sobe no Moriá. Olha para mim. E amarra Isaac. Pastor, por que ele amarrou Isaac? Porque o menino tem 15 anos. Se não amarrar ele dessa ladeira ninguém pega. De tanto mestre, você queria que eu fizesse aqui? Tem que disfarçar. O Abraão vai subindo. Ele está aí? Em... Quem quebra o silêncio? Pai. É... A gente tá junto, né? 15 anos. O senhor está com o cutelo? o senhor levantou de madrugada, deixa eu te fazer uma pergunta, Abraão quer matar Isaac? Ele quer matar Isaac? Mas ele está indo, levantou de madrugada, afiou o cutelo, lê no texto, ele mesmo, albardou o jumento, ele afiou o cutelo, ele cortou a marinha, olha para mim, obediência é fazer o que você não quer, com excelência, obediência é fazer o que você não quer, com excelência eu já mudei de país sem querer já fiz muita coisa que eu não estava com vontade mas era o melhor para mim pais não existem para fazer filhos felizes pais existem para dar destino aos filhos, e Hebreus diz que se pai, Deus não te corrige não é pai você não é filho, é bastardo Andar com Deus às vezes pode ser doloroso. Mas ele sabe o que é melhor. Pai! Abraão chega gelou. Tá tudo aqui. Mas onde está o cordeiro? Abraão poderia ter murmurado. Abraão poderia ter dito. Ele poderia. Filho, eu saí de Ur dos Caldeus. E lá tinha um Deus chamado Moloque Moloque tinha mais de 20 metros, ele é de bronze Tinha um buraco no ventre de Moloque Onde os pais pegavam os filhos Sacrificavam ao Deus Moloque E aí há 40 anos atrás Deus falou para mim, Abraão Larga esse Deus de morte e segue, eu sou um Deus de vida Agora Deus me pede a mesma coisa que Moloque Ele me enganou, ele me traiu Decepcionado com Deus Não foi isso que Abraão diz Lembra a resposta de Abraão? Filho Você é de Deus Eu sou de Deus O Moriá é de Deus O cutelo é de Deus A madeira é de Deus A corda é de Deus O fogo é de Deus O sacrifício é de Deus Filho, deixa eu te ensinar uma verdade para o resto da sua vida Nada é nosso o sacrifício é para ele e quem pediu foi ele Então nós não temos que ficar preocupados com o que não é nosso Se Deus pediu para ele tudo é dele Deus providenciará para ele O cordeiro Só que quando Abraão vai levantar o cutelo não tem cordeiro Tem um animal mais velho que já tem até chifre que é o car Cadê o cordeiro? É que Abraão e Isaac não sabem, mas estão falando sobre o Messias. Abraão e Isaac estão num diálogo profético a respeito do Cristo, porque a pergunta de Isaac é uma pergunta que ecoou na humanidade por longos séculos: sem derramamento de sangue não há remissão de pecados, como é que nós vamos voltar para Deus se não há um cordeiro? Se o cordeiro não morre, jamais voltaremos precisamos de um cordeiro substituto, então o grito e a pergunta de Isaac ecoou na humanidade, onde está o cordeiro? Onde está o cordeiro? Cadê o cordeiro? Precisamos de um cordeiro, até que um dia, João Batista estava no Rio Jordão, batizando, pregando, de repente João Batista olha, Olhando para ele, nenhuma beleza vimos para o que o desejássemos de uma terra seca sem parecer nem formosura homem de dores experimentado nos trabalhos, criado lá em Nazaré, lá vem ele com os pés empoeirados o cabelo talvez amarelado da poeira do deserto lá vem ele com o rosto enrugado, vem andando devagar, não era muito diferente dos outros mas quando João Batista olhou para Jesus, entrando no Jordão, ele disse, chegou a hora de responder Isaac, Isaac sabe onde é que está o cordeiro? Está aí ó. eis aí, o cordeiro de Deus. Amarrou Isaac. Abraão está aqui. Ó. Jeová girei gritou: Abraão, não, não, não, não. Tinha um carneiro que é o mesmo animal, mas mais velho, já com chifres, ele pega. Sacrifica junto, eu fico imaginando a cara de Isaac depois que ele foi solto. Tipo, vou ficar esperto. Toda vez que eu me chamar para sair, vou levar alguém. Meu. Você tá doido? Que isso, Isaac disse. Abraão disse: Subiremos, adoraremos e, consegue imaginar os dois descendo? Porque você chegou aqui pensando que a sua igreja ia acabar Pensando que seu casamento ia morrer E dizendo, Deus, mas não foi o Senhor quem me deu Mas é hoje aqui no lugar do sacrifício Que Deus me trouxe como um profeta para dizer a você Que a sua promessa ainda está de pé E ainda que esteja morto Você vai voltar para casa com Isaac Escuta irmão, é seu, tá? Ele é seu Ele é seu Aparentemente, parece que já está à beira da morte Mas é seu Hoje você desce com Isaac vivo para casa Diga comigo Moriá Quem que já foi em Jerusalém? Já foi, já foi aqui atrás? Aleluia Quem já viu uma foto de Jerusalém? Só uma foto já viu que no centro da foto tem um telhado dourado assim? Uma cúpula, né? chama Domo da Rocha. Essa rocha é uma pedra que dá no topo de uma montanha. Como é que chama essa montanha? Diga Moriá. O centro de Jerusalém, onde ficava o templo e hoje tem uma mesquita, aquele domo, como é que chama esse monte lá? Pode dizer, Moriá. Quando você foi em Jerusalém? Vai para Camassari. Sari. Quando você foi em Jerusalém? É, pastor, porque não dá nem meio de pagar, porque não tem dinheiro. Você vai subir no Moriá, né? Você vai chamar alguém e falar assim, por que que aqui chama montes? No plural, descião. Ele vai falar, porque aqui tem um monte de um monte você está em cima do Moriá, se você descer o Vale do Cedrón, ele vai mostrar para você o Monte de Oliveira, vai falar assim, ali é o Getsemane, fica no Monte das Oliveiras, a cidade de Davi ao lado, em cima de outro monte, ele vai te começar os montes, os montes, os montes, os montes, tem um monte de monte, tem Moriá, tem vários, lá é um lugar de montanhas, aí ele vai dizer, mas tem um monte aqui pertinho, que os crentes gostam, pequenininho, insignificante, aliás, é o mais feio, porque ele parece uma caveira, Caveira, calvário, Gólgota. O Gólgota é vizinho do Moriá. E a história é a mesma. Isaac subiu, Moriá carregando madeira. Jesus sobe ao lado, o Gólgota carregando madeira. Isaac sobe perguntando, pai cordeiro vamos conversar, Jesus sobe em silêncio porque como cordeiro mudo foi levado ao matadouro Isaac sobe acompanhado do pai, Jesus sobe sem o pai, Deus virou as costas a última noite de Isaac, dos três dias de viagem A última noite de Isaac foi numa tenda guardada pelos servos Abraçado, cuidado, protegido Esta foi a última noite de Isaac A última noite de Jesus, de quinta para sexta Foi na casa de Anás Diante do e 71 homens, junto com Caifás Cuspido, esbofeteado Julgado, levado a Pilatos Pilatos e Herodes volta para Pilatos Rasgaram suas costas. Colocaram uma coroa de espinhos, Porque ele foi ferido pelas nossas transgressões. E morrido pelas nossas iniquidades e o castigo que nos traz a paz. Estava lá. Estava lá. Esta foi a última noite de Jesus. Isaac só tem o um pai. Mas se sente amado. Jesus tem uma multidão, mas nunca se sentiu tão sozinho. Escute. Não se iluda com os aplausos da multidão. Aqueles que gritam, aqueles que como os pães que se multiplicam, são os mesmos que gritam, crucificam. Isaac é amarrado com cordas, Jesus é preso com pregos. Apesar de que quem pregou Jesus na cruz não foram os pregos, foi o amor. Isaac está amarrado, Jesus está preso. Quando Abraão vai levantar o cutelo Jeová Jireh grita Abraão levanta o cutelo Deus grita Não, não Porque para Abraão Teve Jeová Jireh no Moriá Mas no Calvário Para Jeová Jireh não teve Jeová Jireh. Porque no Calvário Não foi Deus quem gritou o covário Deus vira as costas e o cordeiro grita. É! Pessoas vieram à casa de Zadok e têm perguntado: ao Senhor, por quê? Sabe por quê que Deus matou o Cordeiro dele? Sabe por que Deus matou o Isaac dele? Para você voltar para casa com o seu Isaac vivo hoje. É o substituto. Os céus se enegreceram. Houve terremoto, mortos ressuscitaram. Todos reconheceram, Ele é o Filho de Deus. Abraão solta Isaac. Isaac desce vivo, quantos dias depois ele está em casa? Isaac desce vivo, três dias depois ele está em casa, Jesus desce morto, coloque-se em pé, por favor, show Odiar a lavagem, chorar O dedinho a de O dedinho a Está sentindo ele? 2018 eu passei um dos piores momentos da minha vida. Saímos do Brasil para uma outra nação, ajudaram uma pequena igreja missionária. Para mim, para minha família, o impacto foi muito grande. Tivemos muitas perdas, perdas financeiras. Meus filhos sofreram bullying, nosso dinheiro acabou. A igreja cuidou da gente com muito carinho, mas eu estava acostumado com multidões. Comecei a pregar para 10 pessoas, 12 pessoas um mês, dois, três, quatro, cinco, de repente eu me vi doente, eu cheguei a ficar vinte dias deitado, deixa eu te dizer uma frase, que tem gente aqui que está pensando a mesma coisa, eu olhava para minha família e pensava assim, minha família vai ficar melhor, sem mim, eu me sentia velho, cansado, pesado, um fardo, Eu achei que meu Isaac tinha morrido. Um dia eu saí a pé e eu pensei, eu vou andar, vou andar. Perdido, eu andei duas horas no frio de 8 graus. Sem saber. Doente. Muitos amigos deixaram de me responder, porque eu deixei de ser interessante para muita gente. Minha esposa foi para a oração, mas aquela palavra lá do Calvário, está consumado, até te telestai, está pago, está resolvido, que ele era como um selo na minha alma, depois de alguns meses doente, sem querer falar com ninguém, sem querer sair, sem responder mensagens, eu entendi que Deus nos fere na área que Ele vai nos usar. Depois dessa pandemia, tanta gente doente, depressiva, e que eu tinha que socorrer, que eu tinha que ajudar. Hoje, quando alguém começa a falar comigo, eu sei o que, é que a pessoa tem. Aquele medo tomou conta da minha alma. E depois de meses, um dia, minha esposa estava no quarto ao lado, orando, orando, e eu com a janela fechada, tudo escondido. O Espírito Santo inquietou minha alma, eu peguei meu celular digitei no YouTube assim, Sim, Mac Anderson eu nem ouvi o que estava falando o Espírito Santo disse esse é você não esse esse é o Mac foi para isso que eu te chamei e eu fui passando para frente e o YouTube foi sugestionando lugares onde eu sonhei estar e Deus foi me mostrando eu falei, o que eu estou fazendo aqui? Eu me lembro que a minha esposa terminou de orar. Quando ela abriu a porta do quarto, eu levantei, abri a janela, olhei para ela e disse, a partir de hoje, você não vai me ver deitado aqui mais. Porque a minha cura está lá na cruz. Um sangue foi vertido por mim. Levante uma das suas mãos. Escute. Tem cura de Deus para você hoje aqui? Alguém entrou aqui pensando em desistir do ministério, desistir do casamento, desistir da sua família O eterno diz na minha alma, se eu sou um profeta de Deus para essa geração Prepare-se porque em poucos dias, Deus não precisa de muito Deus não precisa de coisas grandes para fazer coisas grandes Deus não precisa de grandes coisas para fazer coisas grandes Deus só precisa que você creia você vai ver uma história sendo transformada e sendo mudada. Há uma geração inteira que vai ser alcançada e tocada por você. Estou profetizando cura de Deus sobre a sua alma, cura de Deus sobre as suas emoções. Cura de Deus. Olha, lá, lá, baixo, olha, lá. olha aqui, meu tempo já se foi e eu preciso ir para o aeroporto. Olha aqui, eu vou fazer um ato profético. Só faça se você tiver coragem. Aí dentro, aí dentro, tem uma coisa que te trava. Que você está engasgado. Mas hoje, o inferno vai saber que o guerreiro, que a guerreira acordou. Você vai sair daqui incendiado para viver algo novo de Deus. Eu vou contar até três. Três. E quando eu disser é três, se você tiver coragem, eu queria que você colocasse para fora, que você desse um brado, que você desse um grito, que você colocasse para fora isso que está te, te amarrando, te prendendo, você vai jogar fora isso. O sacrifício foi por você. Você não está sozinho, você tem um Deus. O inferno vai ouvir essa voz, o céu vai celebrar, porque o guerreiro acordou, a guerreira acordou, nenhum mal te sucederá, praga nenhuma chegará à sua tenda, mil cairão ao teu lado, dez mil à tua direita. Uh! Prepare-se, prepare-se para viver o sobrenatural de Deus. Dois, o inferno não vai te parar Três, fale, grite Adore, adore Adore, adore, adore, adore, adore.